Bom, obrigado, uh, vocês já sabem da visita, mas ela, ela foi oficializada hoje, simultaneamente em Pequim e em Brasília. Uh, a visita ocorre entre os dias 26 e 31 de março, o presidente irá a Pequim e Xangai. É uma visita que, como já noticiado na imprensa, contará com ampla participação de representantes de governo, parlamentares, e que abarcará tanto, a, a digamos, a a programação oficial, como também um evento empresarial e outras reuniões envolvendo acadêmicos e, e, e outros, outros interlocutores. Uh, em Xangai, o presidente visitará a sede do novo Banco de Desenvolvimento e toda essa mobilização, eu me recordo que na, em 15 de fevereiro nós tivemos aqui uma reunião preparatória, presidida pelo vice-presidente, que é o co-presidente da comissão Sino brasileira de alto nível, é, e com participação de vários ministros, né, quer dizer, essa, essa movimentação, essa intensa preparação, ela dá uma ideia da importância da visita. Uma importância que é, é evidentemente comercial, econômica, mas também política. Uh, É uma visita que acontece na sequência de, uh, da retomada de contatos de alto nível. Então tivemos a visita à Argentina, à Uruguai, a, a participação na CELAC, encontros com líderes também uh, de países da, da União Europeia que se encontrou em, uh, em Buenos Aires na, na CELAC e também uh, alguns que vieram para a posse europeus. Uh, é mas é a primeira visita fora do hemisfério, houve a visita aos Estados Unidos, e, e esta a China será a primeira fora do hemisfério ocidental. Ela ocorre num momento muito auspicioso, momento de novo ciclo político aqui no Brasil e uh, também na China. Na China, houve no ano passado o Congresso, o 20º Congresso do Partido Comunista, que começou uh, enfim, a, enfim, que levou a a, digamos, a, a eleição, a escolha das, das novas lideranças, das novas, da nova composição do, do, do governo, propriamente dito, nas sessões gêmeas que foram ocorreram em, em março, a 14 de março. E também é um momento de retomada após Covid. Como sabemos, as visitas à China ficaram muito restritas. E, então, essa é a primeira visita, o presidente Lula será o primeiro mandatário a ser recebido depois das sessões gêmeas. Então, eu acho que isso é muito significativo. Para que essa visita? É uma visita que tem, é, tem como objetivo o aprofundamento da parceria estratégica global, que o Brasil e a China têm desde 2012. São dois grandes países em desenvolvimento, mas nós celebramos também, neste ano, 30 anos da parceria estratégica, não? É, que foi a primeira com, da China com o país em desenvolvimento. E no ano que vem, nós celebraremos 50 anos das relações diplomáticas. Então, são, é, a parceria estratégica global ela envolve uma ampla gama de, de temas e de, de, de, de oportunidades de cooperação. Costumamos dizer, uh, ressaltar alta complementariedade entre as economias. A China é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009. O Brasil exporta uh, eh, muitos produtos do setor agro e commodities, né? mas também é um país que almeja ter uma, a, uma relação comercial mais diversificada, eh, como também o Brasil é um destino de investimentos chineses, é o principal destino de investimentos chineses na América Latina, e somos o principal fornecedor de produtos agropecuários à China. Uh, o Brasil uh, tem como, enfim, um dos temas uh, da, dessa, dessa visita, a questão da, uh, do desenvolvimento. O desenvolvimento, uh, que, que no, no, envolve também ah, o desenvolvimento tecnológico, ah, a questão da mudança do clima. Então, essas, ah, essas ideias estarão presentes, tanto nas, nas conversas como também nas, ah, nos acordos que estão sendo é, negociados. Então, a agenda de meio ambiente, mudança do clima, transição energética, combate à fome. Mas também é um momento em que Brasil e China falam para o mundo a relação entre os dois países é boa, rica, densa, mas também quando dois países em desenvolvimento eh, se encontram, dois líderes, eles também falam para o mundo. Então, isso também estará digamos, na no, dentro da uh, dos objetivos e da, da dessa visita. Uh, nós temos, como já noticiado, muitos acordos estão sendo negociados. Acho que temos 20 já, mais ou menos fechados para para assinatura, mas esse esse esse número, obviamente, será, enfim, aumentará ao longo dos próximos dias. Acho que os vários ministérios envolvidos nessas negociações terão condições de dar mais detalhes. Eu acho que eu não quero fazer um. Esse é um trailer, mas não é, mas sem spoilers, né? Mas, obviamente, nós teremos. É, protocolos sanitários, fitosanitários, uma série de produtos agrícolas, o Ministério da Agricultura está muito engajado, mas temos também acordos em áreas como educação, cultura, finanças, indústria, ciência e tecnologia. E aqui eu, eu vou dar só um spoilerzinho, que é do Ciber 6, não? E eu vou dizer por quê, que é, obviamente é a cargo do MCTI. É, porque eu acho que tem uma história interessante. O nosso ministro Mauro Vieira contava que, acho que a primeira vez que ele foi à China foi uh, quando o ministro de Ciência e Tecnologia era o ministro Renato Arte, o primeiro ministro de Ciência e Tecnologia. E ele acompanhou, o assessor internacional era o ministro Celso Amorim. É, e, uh, e foi lá que se uh, iniciou essa colaboração uh, para a construção de satélites. Né? E. E o cb 6 entendo que é a primeira vez que terá um satélite desenvolvido entre os dois que utiliza uma tecnologia que permite é, o radar, você pode monitorar a floresta mesmo em, uh, com nuvens. Né? Então, é um avanço. então, esse é o, é o único spoiler que eu darei hoje. Então, é, é isso. Nós estamos muito entusiasmados aqui. O meu uh, colega e amigo, uh, ministro Pedro Terra, está engajado com a sua equipe na uh, negociação de um comunicado, que é um, um comunicado de 50 parágrafos, e isso demonstra densidade, o um interesse, e o, uh, o Departamento de Promoção Comercial também está preparando a... a um seminário empresarial que acontecerá no dia 29. A, a, a visita oficial, a programação oficial é dia 28. E dia 29 é o seminário empresarial. E também há uma participação também recorde de, de empresários. Eu acho que vai ser muito interessante e muito uh, enriquecedor para os dois países. É isso. Bom, obrigado, embaixador. É, nós passaremos agora, então, as perguntas. É, como eu disse, vamos limitar o um número de cinco perguntas. Eu peço só que, por gentileza, os senhores e a senhora se identifiquem identifiquem também o veículo que, que representam. Também nós vamos circular os microfones. É, bom, tenho aqui uma primeira pergunta. Eliane Oliveira, do Jornal Globo. É, o presidente está indo para a China em um momento de crise no Mercosul por causa do Uruguai. Você acha possível é, que a China ou alguém que possa -se começar a conversar sobre uma negociação Mercosul-China, uma coisa mais ampla de livre comércio, alguma coisa assim? Olha, eu acho que é uma visita bilateral. Então, os temas que serão tratados são essencialmente bilaterais. Eu acho que o Brasil tem reiterado a, a sua... Seu desejo de fortalecer o Mercosul. Então, eu acho que nessa linha, eu acho que impulsionar o comércio, impulsionar os investimentos entre o Brasil e China, sim. Agora, tudo dentro da nossa também preocupação em fortalecer a, o Mercosul. Boa tarde, Eduardo senhor da agência chinesa Xinhua. Uh, em função de que o, o novo governo, o governo do presidente Lula, colocou a questão da reindustrialização do Brasil como da, uma das prioridades, queria perguntar qual eh, a visão do governo brasileiro da, do, relacion, do papel que o relacionamento da China pode, pode ter ne, ne, nesse projeto, nessa, nessa ideia. E também queria saber se, em função dessa retomada das conversações de alto nível entre os presidentes, se o Brasil pode considerar a possível adesão à iniciativa Belt and Road, lançada pela China há vários anos e que vários países da região já têm aderido. Obrigado. Obrigado pela pergunta. A questão da reindustrialização, da industrialização, ou do desenvolvimento tecnológico está no centro das nossas preocupações. Eu acho que temos aqui um cardápio extenso de acordos que apontam nessa direção, inclusive alguns que estão a cargo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, mas também do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e também do Ministério da Fazenda. Então... Essa, essa eu acho que a China em, em grosso modo quer dizer a China passa por uma transformação econômica né um é, eu acho que houve recentemente eu vi declarações do do presidente Xi falando ou do ou do, é, do primeiro ministro falando tá enfim de um, um desenvolvimento um crescimento mais voltado para a qualidade para enfim para a transição para um, um país é, desenvolvido então com a sofista... isso apresenta, apresenta oportunidades para enfim uh, para parcerias para exportação de outros produtos enfim uh, e também uh, a transição transição verde transição verde ela ela também é uma oportunidade de você é, o Brasil tem um é, é um país de grandes oportunidades para países que precisam fazer a transição verde ou que é, e a, a China enfim é um país que está também preocupada com essa questão se tornou o produtor de, de, de bens que que, que, que contribuem para essa essa transição e é e é um, é uma uh, digamos há um espaço imenso para para parceria como também a questão da da, da da digitalização que também se presta a um, uma uh, a iniciativas que, que levem a, também a economia brasileira ser capaz de se tornar mais competitiva, geradora de, de, de emprego, renda, justiça social, enfim. Acho que é isso. Com relação ao, ao Belt and Road, a cinturão, rota e cedo, né? esse é um assunto que, enfim, a, a, eu entendo que, o Brasil já tem um, um arcabouço muito sólido, que é a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível. E essa e essa parceria e essa essa estrutura toda tem permitido alcançar objetivos que são é, infraestrutura, desenvolvimento da, do comércio, dos investimentos. Então, é, eles estão em, em sintonia com, com alguns desses objetivos do, da, da iniciativa Cinturão em e Rota. E Belt and Road. Então, eu não sei se ela, ela não, não necessariamente é, tem um valor agregado, eu diria, neste momento. É isso que eu teria a dizer sobre essa iniciativa. Nós já temos um arcabouço muito bom, muito sólido, que é a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível. Boa tarde a todos. Luciana Amaral, da CNN Brasil. É, por gentileza, eu gostaria, se possível, que os senhores falassem exatamente a agenda é, do presidente Lula, lá desde a chegada, os eventos, é, do que, que ele vai participar, exatamente, com quem. E hoje, agora, pouco mais cedo, o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o Lula vai para a Europa depois da China. Então, a gente gostaria de saber se já vai ser realmente em seguida. Por gentileza. Bom, da Europa, e, e, eu, não Europa. eu não cuido é. de Europa. Eu não cuido de Europa. Então, eu vou dar uma resposta bem burocrática. Eu não cuido, só cuido de Ásia, minha, é, Ásia é, Pacífico e Rússia. Então, a Europa, não posso falar de Europa. Mas o, os outros assuntos... É, bom, a agenda também, a agenda... A, a visita de Estado é o formato mais, é, digamos, é, prestigioso de um encontro bilateral. Então, então ele tem os apanajos da dessa da, protocolares de uma uh, de um encontro entre uh, os dois países do, no mais alto nível. Então envolve, é, enfim, oferenda uh, floral, uh, uh, uh, cerimônias de chegada, etc. Mas ele envolve também sobre e isso é o que é importante, digamos, é encontros com as principais autoridades, a saber, com Uh, o, uh, o primeiro-ministro, né, que é o li Tian, com o, o, o presidente da Assembleia Popular Nacional da China, Zhao Leji, e depois, obviamente, com o presidente Xi Jinping, Xi Jinping e, o, e, e seguido de um banquete. Então, há, é, há uma interação com as principais autoridades, enfim. E a principal autoridade da China. É... Mas eu, eu você só poderia é, falar dia a dia? Poderia... Não, é tudo no, no dia... A, a programação oficial, ela é no dia... Quer dizer, o, o, a programação da si, oficial da visita de Estado em si, ela é no dia 28, certo? Hum. Ah? Então, você tem no dia 29, no dia 30, é, eventos dia 29 um evento empresarial uh, e no dia 30 a visita a, a, a Xangai, é, é, em essência é isso, e além disso há encontros, encontros com empresários, mas isso tudo está sendo definido, então eu não, os detalhes estão sendo decididos agora, os horários, a, é, mas em essência é isso. Boa tarde, embaixador. Boa tarde, secretário Daniel e ministro Pedro Murilo. Sou Felipe Frazão, do Estadão. É, eu tenho duas questões. É, uma seria mais para para a área de promoção comercial. A gente está vendo um interesse muito grande de empresários. né? Então, eu queria saber burocraticamente hoje se qual a quantidade de, de empresários que vão, que nomes que podem ser citados que já estão confirmados e também em que condição que eles vão. Se o governo... Vai levar no avião presidencial, se o governo custeia a despesa deles. Essa é uma questão. É outra questão o senhor falou sobre o, o momento em que os dois líderes vão falar para o mundo. O presidente Lula já disse que quer discutir a questão da guerra na Ucrânia com os chineses. O Brasil tem uma posição colocada e a China também tem um documento publicado sobre isso. Eu queria saber se qual é a interpretação do governo brasileiro sobre essa posição chinesa e se há é, alguma expectativa de que possa sair uma posição conjunta a partir do encontro dos dois líderes. Obrigado. Bom, eu vou pedir ao secretário Daniel para responder primeiro a pergunta relativa aos empresários. Bom, boa tarde. Nós já temos uma delegação recorde aí de cerca de 240 empresários inscritos. Então, é um número muito grande. Só do pessoal do agronegócio, nós temos cerca de 90 representantes. Estão representados mais diversos setores de tecnologia, de inovação, de construção. Todos todo, os diversos setores da economia brasileira estão representados e teremos aí esse evento empresarial no dia 29, que será o dia inteiro, que terá né, cerca de 400 a 500 é, é, participantes. Então, também será um evento de grande porte é, sobre a questão da passagem, a questão da hospedagem. Veja que o, não, isso não é do governo brasileiro, não é da alçada do governo brasileiro, mesmo os empresários pagando os seus as suas próprias despesas, nós temos uma delegação recorde. Então, é realmente é impressionante a, a, a procura e a vontade de ir fazer negócios na China, do nosso empresariado. então Por isso, esse evento será de grande importância nesse momento da sua visita. Tem número que o senhor possa confirmar? que já esses Olha, é um, é um número grande, então eu não posso aqui... Citar alguns nomes. né? E as pessoas também. Nós estamos no momento ainda de. quem ainda estão sendo confirmadas, então é difícil divulgar, mas dentro de pouco vamos divulgar a delegação que está indo. Não vão no avião presidencial? Não, não vão no avião presidencial. Bom, sobre a questão da, da paz, eu acho que. Eu não vou antecipar, eu nem, não tenho bola de cristal do que, que o presidente. Enfim, o que, que surgirá desse encontro. Mas o que eu, eu vejo. Uh, coisas interessantes. Primeiro, o presidente tem falado né, sobre a importância da paz, de se falar sobre paz. E depois que ele falou, enfim, não estou dizendo, não tô atribuindo causalidade, mas há, há movimentos, né Quer dizer, você teve essa apresentação dessa proposta chinesa, enfim, não, não vou entrar no mérito, enfim, mas ela, enfim, pois é, não, pois é, mas ela é uh, você tem uma notícia que o, o presidente Xi pin vai a, a Moscou agora, nos próximos dias. Então todos esses elementos, obviamente que eles é, criam é, uma massa crítica para uma boa conversa entre os dois, né? É, então eu, é, eu, nós, eu estou muito, é, é, eu acho que será uma visita também que ocorre num momento muito muito bom para essa conversa. Mas isso, os líderes são os líderes, certo? Boa tarde, embaixador. Fernanda Rubenada, Globo News. É, com relação aos empresários, vocês falaram que é uma cer um, cerca de 200 empresários, um número bem grande, mas com relação aos ministros, queria saber se já tem também uma lista mais ou menos de quantos vão, quantos ministros ou representantes de ministérios, e confirmar também uma informação que já foi divulgada mais cedo com relação a um convite para que o presidente Lula vá aos Emirados Árabes na volta dessa viagem à China, saber se ele já aceitou esse convite. E se tem mais alguma informação sobre isso, se vai ter essa parada por lá mesmo, na volta, que seria no fim de semana, acho que no dia 1 e 2 de abril. Obrigado. Bom, eu também não cuido de Emirados Árabes. Então, você está, lamento, mas... É, uh, bom, em, em relação à delegação, isso é uma decisão que será tomada no Planalto, tem normalmente um decreto, normalmente não tem um decreto de delegação. O que eu posso dizer é o seguinte, que todos os ministérios, ou muitos ministérios, estão envolvidos na visita. Então, nós temos entregas em todas as áreas, educação, cultura, é, desenvolvimento agrário, é, enfim, turismo, enfim. Então, é... é mas... Não, a lista de ministros é definida do outro lado da rua, pelo, pelo presidente da República. Com... Mas o que eu digo é o seguinte, nós, o que, que eu posso dizer? Temos... É, acordos em várias áreas. Então, isso é uma demonstração de que é uma visita densa e, e com bons resultados esperados. Né? Mas tem alguma de com ministros dessas áreas chineses, por exemplo? Não, é uma visita do presidente. Os, os ministros acompanham a delegação é, do presidente, integram a comitiva do presidente. Agora, se eles terão encontros, isso eu desconheço. Talvez falando com os próprios ministérios, vocês consigam alguma informação. Bom, muito obrigado, embaixador, em é nome aqui da assessoria de imprensa. Mais uma? Boa tarde, secretários. É, Rosana Hesse, é o Correio Brasiliense. Eu, o senhor tinha comentado do, da ida do Xi Jinping para Moscou, mas hoje saiu uma condenação do, do Vladimir Putin na Justiça Internacional de Haia, no Tribunal de Haia. Quer dizer, esse, isso, esse momento em que a China é rival dos Estados Unidos e o Brasil está fazendo uma visita de Estado muito mais importante do que ela fez para Biden, é, não cria uma saia justa para a diplomacia brasileira no nesse momento em que todo o mundo está olhando para a China e para a Rússia, condenando a Rússia, a China como rival dos Estados Unidos. Isso, isso não pode criar uma, um certo desconforto com relação à a, a diplomacia com os Estados Unidos, no caso, por conta de toda a rivalidade que a China e os Estados Unidos estão, estão criando agora nesse cenário atual? Obrigada. Eu acho que não. O presidente visitou os Estados Unidos, está visitando a China e visitará outros países. E nas próximas semanas também ouvi dizer que talvez o presidente Macron ou outros presidentes irão à China. Então é natural, as pessoas visitam a China, visitam os Estados Unidos, visitam o Brasil. Enfim, visitas e contatos entre líderes ajudam a melhorar as coisas. Eu prefiro falar. Ah. Boa tarde. Se a China não derrubar o embargo, né, do da carne para o agronegócio, não cria uma situação constrangedora antes do, do presidente viajar? Ou isso vai ser tratado lá? Eu, esse é um assunto do Ministério da Agricultura. Enfim, é uma suposição. Tá fazendo uma suposição. Como é que eu vou? Mas. É natural que ele vá. a gente tem uma, uma, uma agenda de acordos a serem assinados, é, que envolve... A... Acho que tem que conversar com o Ministério da Agricultura. Mas você está fazendo uma suposição do que, que talvez não aconteça. Eu sei. O Ministério da Agricultura, nós estamos trabalhando com uma agenda de resultados, entregas muito positivas em todas as áreas, inclusive na área agrícola que já é uma realidade, o Brasil já é um grande exportador de, de produtos né, do setor para a China, é o maior fornecedor da China né, desses produtos. Isso é uma avaliação sua, e uma, a partir de uma suposição do que, que vai acontecer. Tá bom. Desculpa, eu não me apresentei também. Eu sou a Mariana Halbert, do Poder 360. É, bom, vou repetir a pergunta. Só queria saber se o Brasil pode discutir essa questão de entrada de novos países no BRICS. E, aproveitando, também queria saber como que o Brasil vai levar o pedido de alguns empresários para taxar mais produtos chineses aqui no Brasil. Como que vai ser essa discussão? Eu estou quase arrependido de ter... <risos> Você é sábio, né? <risos> de Devia ter seguido a sua... Não, o BRICS tem um processo, tem um processo de discussão. Essa discussão se dá no âmbito dos BRICS. Eu sou também xerpa dos BRICS. E haverá uma cúpula dos BRICS em... é, na África do Sul. É, é, é nesse momento que as coisas são discutidas. É um processo de... Enfim, que não é só a adesão. É Também há uma discussão sobre... O, o diálogo do BRICS com outros processos, com outros países que já ocorre né? ocorrem países que são convidados em relação a, a esse assunto do, dos empresários isso é um assunto do Ministério dos Comércios Comércio enfim né? leva para para para o Ministério lá última pergunta mas... então vamos passar para a última pergunta Ok. Boa tarde, embaixador. Obrigado pela gentileza. André Espegariol, do New York Times. É, embaixador, o senhor falou em entregas em todas as áreas e o senhor falou também em aprofundamento da parceria estratégica global com a China. É, eu queria saber, se, é, no âmbito da defesa e da segurança, e se... Haverá algum, algum aprofundamento nesse sentido, em defesa e segurança? E aproveitar também para perguntar se, dentre os empresários, há empresários do setor de defesa, se o senhor pode comentar sobre isso. Por favor, muito obrigado. Sobre empresários do setor de defesa, desconheço. Enfim, a lista está tá ainda sendo elaborada. E... Uh, Eu desconheço. É, não sei se você tem... Sobre, sobre, sobre defesa, eu não, não, realmente não, não, não vejo agora nada específico entre as coisas que estão prontas para serem assinadas. Pode ser que, eu, que haja algo que eu não, não, não, não esteja a par, mas Bom, desculpa aí. são muitas áreas, né? muitas áreas é, e, e muitas coisas que estão sendo é, uh, que serão concluídas, quer dizer, algumas coisas talvez não possam ser concluídas agora, mas serão concluídas depois. Quer dizer, não é que a visita a visita é um, é um é, ela energiza a relação e, e, e os ministérios, as equipes continuarão trabalhando. Inclusive, nós temos, ano que vem, é, a, a, comissão, a reunião da Comissão de Alto Nível. Enfim, a interação continua é, em todos os momentos. Mas é óbvio que a visita ela tem um, um significado e uma a capacidade de, de, de energizar a relação que é, é inigualável.